Cavaleiros, aqui é o mendigo, e a gente está jogando Infernax, aqui é a parte final, não tem pra onde correr. porque é a parte final? A gente pegou tudo, já zerou até, já até finalizou o jogo no finalzinho mais ou menos aí, né? no final bom que não era do melhor. Mas agora a gente já tem tudo do melhor, né? A massa sagrada, a armadura sagrada, todas as habilidades, tudo no nível 7, o Necronomicon, que é o que você precisa pra zerar no melhor final, né? Já temos tudo, toda a missão feita olha lá. Tem a missão do Econômico ainda lá. Apareceu essa que eu nem, nem sabia que tava aí, mas... Vamos lá, vocês eram você completa aquelas dos outras Já foi tudo. Tudo melhor, cinco corotezinhas ali, toda a magia do bem. Mostra no inventário, que é tão bonitinha lá. Eu falei que eu gosto de, de jogar assim, véio, que você não sabe as coisas, né? E tem que ir enchendo o menu. Que coisa linda quando tá tudo completo. Muito lindo, mas uma coisa feia a gente vai ver agora. Que este diabo... Tô de volta, seu cão feioso. Vamos ver o que vai mudar agora, né? Então, um aí, só de zoeira. Rapaz, tá caçando muita briga ainda. Ah, tem essa massa aqui com esses poder violentos. O pessoal tá aqui carregado dela, ah. Ficamos no chefe, vim de novo fegor. Agora dá, tá vendo, mudou Agora a gente dá um, dá um zoom naquele portal ali por trás Que a gente nem via antes Ele ativa o Necronomicon, né E o portal do inferno abre e você tá achando que o último chefe é pouca zoeira? Aí chega um bicho que mata o último chefe, velho Puxa o bicho pro cão E o cara, pô, acabou de matar o cara que me deu o trabalho da porra De uma burdoada só eu vai-me embora, o mundo pode acabar Não somos covardes Chibata não importa o tão meu do cão, vamos macetar geral. E tem uma dungeon completa aqui, a cidadela de Urzum. Eu sou profana, o, o cadáver do último chefe que dá um trabalho da porra de matar da primeira vez que você vai matando, velho. E só vamos, temos uma dungeon completa. Né? Cheio de bicho novo, né? Tem, tem aquele livro que a gente vê no menu que fica faltando muito monstro. Onde é que porra estão esses bichos, cara? Já zerei o jogo, não é pra ter bicho ainda faltando? Mas aqui vai ter muita coisa nova. Vai voltar muito chefe. Vai ser da hora, vamos lá. Esse jogo é muito delicioso, velho. Uh! Só tem massa para el cão. Eu tenho que ativar a magia sem pena aqui, porque o negócio não vai ter pena de mim. Eu não vou ter pena do negócio, né? Bora ativar a coisa aqui. Magia aqui... Um escudinho aqui, só vamos lá. Eu tô falando muito dessa parada de só vamos. Parece até outra coisa, sabe o que é salvar? Salvar é encher de peia. A <risos> gente sabe o que é peia. Peia é bater. Ou seja, só. aqui. <risos> é, é. Esse dialeto nordestino é tão bonito, mas é difícil de entender demais, papai. É por isso que eu não falo tanto assim, não. Mas tem coisa que me escapa de vez em quando. Cara, só vamos, peia. Mas o que é aquilo? Mas o que é isso? Não tem nem mana pra ficar brincando com bicho, cara. É todo tipo de cão novo aí, ó. Economizar o jetpack, hein. Opa, agora que o escudo bloqueou, Que tá com tempo que o escudo não bloqueou nada porque eu tava apelando muito. Eu senti falta de um, de, de um upgrade pro escudo, né cara? Olha, olha o jeito que o personagem tá tá todo fodão aí, já pega, massa melhor, a armadura da melhor. Mas o escudinho é o do começo e é o de madeira ainda. Só faltou um upgrade pra ele, né? Braba aqui Pra esquerda Oxi, tem pra esquerda Os anjos caído aí E seus cães Anjos caídos é cão também Eu tô aqui do lado A Nem que o cara vai ganhar nada, hein Realmente o cara apelava só pra Aí o trovão também não tá valendo mais nada, cara O feio tá Deixa eu ativar uma, uma apelação pesada aqui Pra esquerda, se eu não me engano é o caminho errado. Você vai pela esquerda e vai ter um monte de porta. Aí eu acho que a gente vai por cima ou pela direita pra ir atrás das chaves pra poder usar na esquerda. Eu acho que é assim, né? Boa. O bicho aparece em tua cara, velho. Que safadeza. O jubileu consegue prever onde eles vão aparecer? Porque se for o caso, tem que andar com o jubileu ativo, hein? Agora, o que é isso? valor isso aí é tipo... É tipo um teleporte pra outro lugar daqui. Ou pra um inferno diferente. Eu não sei se fica diferente no mapa, né? Mas o cara teleporta pra um outro lugar. E você não adivinha o que tem aqui por trás, nesses outros lugares. Deixa eu ver se tem outro lugar, aí. Ah, ele te manda pra um outro lugar do inferno, na cidadela de Uruzum. O que é que é a cidadela de Uruzum? Isso aqui parece mais um inferno. Olha lá, esse cão novo aí. o fim tomando porrada da massa melhor que tem cara, era pra tu tomar um e morrer, não era pra tomar 10 mil, não. Aquele, o, o jovem de hoje dizia, o, o jovem de dia eu não tanco! Esse cara aí tanca, negócio de tancar, rapaz. Opa, porta de chefe, quem, quem poderá ser no inferno? O chefe não pode ser que a gente acabou de chegar. Veja só, é dois logo, puta que o... O cara a gente pariu é o apelido. Pode dizer que o pariu, mas puta que é o. chave. Você sabe que esse bicho lembra daquele chefe querubim? Esse é tipo um, um downgrade dele, velho. Talvez seja mais forte, né? E, e é dois agora. É porque a gente tá tão. tá com uns poderes tão bons, né? Que. O cara acha que é o chefe que tá mais forte. mais fraco, mas é o cara que tá mais forte, Aquele chefe querubim aí, ele voltou. Ou seja, todo chefe. Aqui é o boss rush do jogo, todo chefe vai voltar. Mais forte e em dobro. Por sorte o cara tá, tá mais forte também. Morreu no mesmo lugar do irmão aí. Ó, oh, morre até do mesmo jeito, né? Sobre só, sobre só a cabeça. Por acá. Não tem por aqui. Pode ter nada mesmo, mas por que fica esse espaço vazio assim? dizer, quase que eu caí no buraco, eu não caí, deixa eu me jogar pra, pra cumprir a profecia do bicho, hein? Cara, é burro, hein? Relação completa, mas é só porque tá recuperando a mana ali, hein. E nem dura, só dura uma tela, velho. o Jubileu foi lá, deu, sabe pra onde. Cadê que Jubileu, me ajudar. O escudo acaba na hora do chefe, né? Muita palhaçada. Hein? Pega! Deixa eu ajudar o bichinho, hein. Chefe covarde, hein, cara? Fica aí se enterrando. O cara... O cara já mandou jubileu pra fazer o um serviço e corre. Chama o chefe que tá se enterrando de covarde. Toma aí. Esse ataque é um perigo, velho. O cara pode usar e cair na lava. Quase que eu morro. Mas o que poderia ser isso? É você de novo! Olha lá quem é. Você quer não? não dei apelido para os chefes, os bichos é tão feios que o cara fica até sem palavra. Um negócio grotesco. morrendo cara pô morre com um de hp esse trabalho todo Eu não quero gastar os corotos não, é bem que eu devia né, mas os corotos você tem que voltar, cara, né, pra poder coisa. Eu vou, eu vou dar um golpe desse negócio, cara, eu tô nem aí. Deixar de pena. Na frente do chefe o cara com pena e olha só quem é, cabeça de pica 2.0, isso aí eu lembro. <risos> o, que, o, o, o que o formato me assustou. Ele voltou mais forte do que nunca. Massa Sagrada faz uma diferença enorme, viu cara. O negócio forte da porra. Poder nível 7, massa nível 4. Poder nível 11, meu doideu. Isso aí, faça o cálculo rápido. Mais uma chave. Para de mandar esse negócio pra baixo. É porque aqui eu não uso habilidade. que eu uso o jogo quebra. E dá pra ter apelado, né? Se o cara tiver no, na, na motretinha aqui, o cara só... Uou! Pegou a chave, voltou e nem viu o chefe nenhum. Pegou a chave, lá. Vamos embora. Ainda bem que a gente fez direito certo. Negócio de roubo não. O Jetpack tá aí só para enfeitar, hein. Todo mundo vendo que não estou usando pra apelar. Se eu fosse papelar era assim, ó. O bicho aí no fogo do né? Jetpack meme e não tem vergonha nenhuma na cara. Vamos embora, que é melhor. Essa magia não rebate, cara. Era pra dar pra rebater tudo. Um gelinho, uma bolha. Pela... não não O cara é errando uns um muito besta Como é que o cara tem um jetpack e tá levando queda ainda, cara? Eu já peguei um jetpack pra não frescar nisso aí mesmo Ativar modo apelão Adeus minha bunda <risos> Vou apelar aí Vou apelar, tem que apelar com da graça Cheire minha bunda, sucessão de plataforma cachorra. E quem é você? Uma minhoca? Ah, pô, esse chefe aí, cara, qual a variação dele? Não, a, a, a técnica sagrada de baixar o teto em você deve ser realmente o um negócio mais foda. Terceira e última chave. Vamos que vamos. Dá pra ter apelado aqui também. olha, que vai cair roubadinho, rapaz. Apelamos só lá embaixo, hein. Pelo menos apelamos no, no caminho correto. Chegamos. Chegamos no final do jogo. Aqui no doutor quarto não. Vamos atrás do outro chefe, matar ele e zerar no melhor final que tem, né? Porque já enrolamos demais. Agora não tem ponto de correr não. Vamos só rezar aqui. Peraí que eu esqueci de fazer a festinha da apelação. pode ter oh, vai escudo, escudo desativa bem ali, velho. Eu tenho que lançar de novo. Eu vou usar uma chave aqui. Como a gente Photoshop for pegar? Não deve ser 3, mais do que 3, é, né? Não tem nem pra onde ir. Um chefe ele não é o último ainda A variação daquele mais uma variação daquele bicho lá né, do começo do jogo. mas já acaba na hora véio. impressionante impressionante como o jogo não quer deixar o apelar todo mundo tem isso e o gente invejosa isso nem graça porque tava dando o dobro de dano A de em foguinho Se a música foi embora, eu sei quem vem aí. Eu acho que eu vou morrer aqui do lado pra Não, vou não, vou usar a poção que é melhor. Não, o o chefe não é muito difícil, não, infelizmente. Vou estragar a surpresa aqui. O, o chefe é meio bocó. <risos> acho que é o cara que tá forte demais. Que... Satanás! É você, Satanás! Eu espero que o YouTube não, não veja com onda, né, velho? De, de, de querer me lascar por causa dessa, dessa imagem grotesca que, que vejo lá fora. Aí, ó, as tripas agora fazem dano. Chefe é muito bocó, né? O chefe que te mata de uma porrada. <risos> Destroir as plataformas. A barker! O compadre soltando magia? Tem que ser escudo e... e o negocinho lá e não tem onda, peraí. Escudo uma tela, né? Espero que o escudo não vá embora assim que a luta começar. Até eu deixo na cura, por favor. Eu quero mandar um trovãozinho aí, é tanto bicho. Ele é apelão pelão, mas eu sou muito mais. Agora, quem toma o Fatality é o chefe, cara. Isso aí é massa. Oh, uh, yeah! Bixinho já não era bonito, hein? Tô uma feia ainda. doidão! Uh. Seu momento de vitória Igor olhou para os céus enquanto uma luz brilhava sobre ele. Ele havia vencido. Com a ajuda do Padre Henry de Darzov, ele destruiu a abominação conhecida como Necronomicon. Embora ele tenha visto... As Samas consumiriam o um livro maldito e eu Igor sabia que esta batalha estava longe do fim. Reunindo um verdadeiro exército de guerreiros esperançosos, Igor partiu para expulsar o mal de suas terras. Enquanto Igor reinasse, nunca mais a terra de Upel viveria sobre o medo. E Aí mesmo... Aí esse é o melhor final. O sagrado o vosso nome faça o final bem, bem perfeito, né? Bem perfeito. E é isso aí, cavalheiros. Agora nossa jornada chegou ao fim. Vamos ver só que a gente vai ganhar, né? De novo. De novo. E ainda tem alguns finais de Easter Egg, né? E tem, tem um modo diferente todo de jogar, que é você jogando para o mal sendo mal, fazendo as quests e, dando, e, e resultando na, na maldade, na malícia, o cara fazendo uma roça mesmo, e eu não sei se eu quero zerar nesse modo de novo, acho que sim né, eu gostei tanto do jogo, aproveitar que eu tô com ele agora e zerar né, não sei, mas falando acho que eu vou fazer, ao contrário desse, eu faço um gameplay só né, completo, acho que eu faço isso, aproveitar que eu tenho aqui essa madrugada ao meu dispor, se eu tentar gravar de uma vez só né, isso mesmo. Sim, está decidido eu vou dar mais uma zerada no jogo. Vamos zerar esta madrugada mesmo. Faço em uma parte só, aí eu depois faço um, ainda um outro vídeo com os finais de easter egg, né? Acaba não, não acaba não, o joguinho é massa de mar gostei bastante. Infernax. Quem não, quem não gosta de Zelda 2 e Castlevania 2 está gostando desse jogo, imagina quem gosta, porque eu gosto bastante... Me divertido de começo a fim, foi muito lindo descobrir as coisas desse jogo, cara. Olha os caras da Massa é? Né? Dá uma palavrinha com os caras da Massa Moon, que tá com os zerrinho aí, meus cidadãos. Quatro pessoas e ninguém viu esses erros. Ela tá matinho. Acho que a culpa não é deles. Vamos ver se a culpa não é deles, né? Porque no lugar da poção está grátis, ela está livre. Não tem condição, cara. A poção tá livre. Verdade para poções no Cavalheiros é o seguinte, vamos encerrar o vídeo só depois que a gente vê o livro que a gente ganha, né? Mas aproveitar os créditos para dar os agradecimentos especiais aos Cavaleiros que assistiram a série que, até agora, tipo, eu acho que eu solpei até a quarta parte e fui dormir, né? Aí eu comecei a gravar o resto agora. Mas a, a, quem viu até agora, que eu vou agradecer a Luluzinha, ao Jimbo, que contou a história dos, <risos> do, do Cigano, né? Pode, pode ser que eu não, mas que é engraçado é. aí o seu Antônio, ao Uff muito obrigado, meus consideradinhos, por estar vendo aí nosso série de Infernax. Agradecer a vocês. Ainda ainda tem mais, hein? Eu vou mostrar a próxima parte, mas eu, eu, eu não vou ouvir comentário mais de ninguém, eu estou gravando aqui de madrugada. Agradeço em outro vídeo, em outro Floragem do Medigo outra oportunidade aí. Quando for começar o próximo jogo, né? Mas muito obrigado, cavalheiros. Eu espero os créditos acabarem. Cadê meu livro? Obrigado por jogar, obrigado por ter feito o jogo. Eu gosto quando fazer isso, cara. Tem uns jogos bem canalha de 700 sete, horas pra zorar que nem... Né? Não, não vem nem com onda de obrigado por jogar. O cara, pô, comprou o jogo, jogou o jogo e os caras não lhe dão nenhum agradecimento. Falta da educação suprema. Ganhamos Inferno Power, O Caminho do Justo! É o volume 2. Disponível na biblioteca. Vamos ver o que ele vai nos contar. bonnie vamos falar sobre o tal do Famoso para si mesmo, eu tô nem aí pro bonnie A cidade que foi fundada por um pescador, cujo barco encalhou desse deu apenas ficar. Esse cara do, da pescaria, ele é um mistério para mim, cara. Eu nunca né? eu achei que ele ia ter um peixe. Eventualmente, uma coisa assim, mas o cara sempre volta ali. Opa, liberamos coisa nova. Eu não vou usar nesse modo, mas eu vou mostrar o que ele é. Gardakan, tá vendo? A gente liberou um modo IC. A gente inicia um novo jogo e no meio o personagem Gardakan. Vamos lá. Mostrar só essa coisinha aqui. Aproveitar esse final bom que Foi o que mostra o que liberou, né? Gardakan. É com o treco infeliz, hein? Homem. Pronto, vamos no modo casual só para mostrar. Eu zerei tudo no modo clássico já. Eu não troco mais no modo clássico não, cara. Minha outra gravação tá tudo no clássico. Eu não quero mais me incomodar, não. Aqui vai ser tudo no casual só para mostrar os cavaleiros do jogo. O jovem duque, Gerdakan. Até agora, tipo, essa cutscene do início, ela não muda nada, né? Só vai mudar a partir daqui. Quando o jogo começar. Isso se eu tiver botado o nome direito? Aí, coloquei, tá vendo? A gente joga com Gerdakan. É um É um mago. É um, modo, é um modo legalzinho de você jogar, velho. Tipo, agora, todo ataque que você dá custa mana e ele solta esse... Esse negocinho aí. E, e muda tudo, sabe? Todas as magias, todas as coisas que você vai pegando, vai mudando. É um modozinho bem legalzinho, A gente acabou de liberar só... mostrar só mostrar aqui um. Paduque! Paduque! Paduque! Mas é muito fraco, velho. Quando começo, o cara tá viciado mesmo, já jogo todo de novo. Não vou deixar isso acontecer. Cavalheiros, muito obrigado por terem vi, visto até aqui. Me desculpem a vergonha alheia. Esse foi o fuleragem do Mendigo. Eu vou gravar a próxima parte já já. E né, eu só tenho a dizer: Paduque! E